Então tá aí tá as imagens aí aqui na praia de Barra do Gil. Esse objeto aqui apareceu aqui nessa praia. As autoridades competentes do nosso município aqui vêm analisar. Muitos, muitos relatos informam que vem aparecendo de, em, outros, em outras praias, outras localidades. Dizem ainda que é de alguns navios de antiguidade. Naufragado em alguns pontos aqui de nossa Bahia, a gente não sabe de onde, mas está aí então, nessa praia aqui Barra do Gil esse objeto que apareceu aqui. Sai daqui objetos não identificados aqui em Barra do Gil, Veracruz. Vocês aproximando aqui o zoom, vocês podem observar aqui pela imagem. Olha bem, apareceu aqui na praia, ainda não sabemos ainda o que é, está aqui né, para as autoridades competentes aqui do município de Veracruz para vir olhar. É, algumas pessoas relatam que há objetos que vêm aparecendo de alguns navios aí de antiguidade. E a gente queremos saber, né? Que os biólogos da parte marítima vêm observar e analisar. Algumas pessoas falam que está vindo de alguns navios aí, né? De, de muitos anos de antiguidade. E apareceu em outras praias e acabou aparecendo aqui nessa praia aqui de Barra do Gil.